Vou falar para vocês hoje sobre uma coisa muito importante que é como você ter a energia da sua casa bem melhorzinha com um arranjinho de ervas e eu vou explicar porque que a ruda seca já teve alguma situação na sua casa em que a ruda secou ou a rosa murchou vamos falar sobre isso hoje, solta a vinheta Olha que espetáculo! temos aqui que temos aqui uma mirra com licença dona mirra com licença esse aqui me chamou mais vou quebrar ele bem aqui ó o oh, dona mirra lindíssima cheirosíssima nós temos aqui um guaco mas nós não vamos pegar nada de guaco aqui que nós temos aqui ó deixa eu pôr esse aqui, aqui nós temos aqui esse aqui chama pata de elefante precisa saber por quê Vai crescer que vai destruir essa parede aí, não plantar no lugar certo não. Aqui nós temos alfazema. Com a Vamos lá. Pegamos aqui. Mais um pedacinho. Tá bom esse aqui. Oh, beleza. Vamos ver quem mais quer vir. Quem mais, quem mais você quer? Muito bem, abelhinha, me deixa em paz. Aqui. Vamos lá. Eu sempre deixo eu sentir quem quer vir. Quando eu digo quem mais quer vir, eu falo quem quer vir. Tenho aqui mirra, tenho alfazema. Então, alfazema é um vegetal que atua no nosso quinto chakra. A mirra é um vegetal condutor. Ou seja, atua em todos os chakras. E na fita energética, a gente tem que aprender a usar todas essas plantas misturadas. Vou deixar aqui enquanto nós vamos pegar... Um dos que eu mais gosto para esse tipo de arranjo, que é o manjericão. Manjericão, meu amigo, traz para mim esse pedido. No manjericão, se você chegar perto do manjericão, eu vou ter que segurar aqui que eu não vou conseguir arrancar. Vamos ver onde vai filmar isso. Aí, consegui pegar. Olha que lindo, com flor e tudo. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é pegar o manjericão perto da cabeça, sentir o perfume dele tipo um palmo de distância, ó aqui, a distância é um palmo e mentalizar os seus pedidos realizados. E quando você faz essa mentalização, você fecha os seus olhos e imagina isso acontecendo e o manjericão ele vai fazer o papel dele. Bom, essas ervas aqui são ervas muito fortes, muito poderosas para isso e eu vou continuar lá dentro. Ó, okay. aqui tem uma floresta linda, ó, que show que tá aqui, é que legal que é isso. Vamos lá, olha que bonitinho, então vamos lá, vou fazer um arranjo, esse arranjo ele vai ter poder por 3 dias ele vai energizar um raio de assim 2x2, dois 3x3 dois, três três na sua casa, muito simples de fazer, muito tranquilo e tem um pequeno segredinho, vamos em frente. Muito bem, cá estou eu, vamos fazer aqui o nosso arranjinho, coisa simples, hein? coisa muito simples, Em falar nisso, olha que lindo que está esse aqui. Mas esse aí não foi eu que fiz, não. Esse aí foi do aniversário da linha ainda. Bom, vamos fazer um arranjo. É muito simples. Agora eu vou, me... vou mudar a posição da câmera aqui. Vai ficar meio estranho, porque eu estou fazendo uma câmera de ação, tá? Mas vamos ver se consegue entender. Está aqui minha amiga Mirra. Tá? Está aqui, está minha amiga Mirra. O que, que eu estou fazendo? Eu estou limpando um pouco o galho. Para ficar embaixo mais livre. Tá vendo? Simples assim. Ó. Espero que dê para você ver. Dá. Dá para você ver, beleza? Essas ervinhas estão aqui. Muito obrigado. Aqui a nossa querida fazema. Aqui é o fazema. Muito bem. Estamos aqui com a nossa alfazema, percebe? O galinho maior também. Tirei as folhas em excesso. Aqui também a outra alfazema. Que está com um perfume maravilhoso. Também tirei um pedacinho do galinho. Vamos ver se melhora aqui, muito bem, este aqui o manjericão também vou fazer a mesma coisa, tirar as folhas aqui embaixo da mesma maneira, estamos todos aqui com tudo isso. Ó. Por que que eu usei essas ervas, eu posso usar qualquer erva? É, não, não pode usar qualquer erva, essas ervas são ervas para fazer esse arranjo de energização, tá? Essas são ervas para fazer um arranjo de energização. Vou puxar aqui e esse é um vídeo bem caseirão, do mesmo jeito que vocês gostam. E o que, que eu tenho aqui? Eu tenho nada mais, nada menos do que um castiçalzinho, um vasinho de... Eu não sei o nome, mulher que sabe não diz. Coloque aqui embaixo nas descrições o nome desse treco aqui. Então, com água mineral. Água mineral. Não use água da torneira com cloro. Simplesmente vamos colocar, olha o nível de dificuldade. Tanto faz a mirra, colocar com a mirra o manjericão, o alfazema. O aroma disso está simplesmente espetacular. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos juntar eles todos para que a gente possa. Esse aqui ficou muito grande, ficou muito grande. Eu vou dar uma diminuída para ficar tudo mais proporcional muito bem arrumando aqui o nosso arranjinho e esse arranjo aqui lembra que sobraram as folhas o que você vai fazer com as folhas você vai colocar no lugar na mesa do seu escritório você vai, ó, vai colocar na mesa do seu escritório vai colocar na mesa de jantar o lugar que você quer energizar você vai energizar dois metros por 2 metros ele vai levar essa energia pega essas folhinhas que você usou para deixar o arranjo mais decente e envolve o lugar então vamos por agora eu vou energizar aqui essa região na sala de jantar então você tô saindo de posição aqui você vai energizar esta região aqui então quando tu vai energizar esta região vamos ver se eu consigo muito interessante né tio bruno vou ficar mais longe aqui eu vou encostar aqui do lado da região que eu vou energizar e simplesmente vou mentalizar uma luz verde saindo do seu coração. Imagina a luz saindo e indo até o centro. Uma luz prata saindo do centro da sua testa e vindo aqui. Bruno, eu não consigo imaginar. Não tem problema. Acredita, sente. Verde e prata. Verde e prata. Verde e prata. Fez isso? Agora imagina que essa mandalinha formada aqui... Faz verde e prata, verde e prata, verde e prata. Como se estivesse pulsando, <risos> verde e prata. Essas ervas, nesse exato momento, estão ativadas. Você agradece, essa energização já está acontecendo e você pode deixar essas ervas aqui até elas perderem vitalidade. Essas daqui, quando você perceber que elas perderam vitalidade, que elas ficaram feias, que elas estão murchando... Você pode simplesmente recolher, Isso pode demorar um dia, pode demorar dois dias. Você pode simplesmente recolher e, guarda, e jogar fora na natureza. E, essa, e esse vaso, enquanto estiver bonito, você pode segurar ele e você pode, inclusive, levar ele para outros lugares. Mas aqui você energizou esse lugar e ele vai ficar muito forte desse jeito. Pelo menos dois por dois ele vai ter energia limpa. E o que, que você tem que saber sobre a ruda? A ruda é uma coisa importante, ela é um termômetro na tua casa. Quando alguém chega na tua casa, a Arruda cede a energia. Se essa pessoa é uma pessoa com desejos mal resolvidos, com desejos muito não realizados, isso foi um enroscado que eu disse, eu sei, mas com a pessoa que tem... aquela pessoa insatisfeita com a vida, a pessoa que... Ah, eu não consigo nada, eu sou infeliz. Aquela pessoa que tem esse tipo de, de energia, ela, de certa forma, ela é um para Ela está pegando a energia dos outros. E a Arruda é a primeira a se doar. Então, a Arruda que... que queima em casa, que seca em casa, é um sinal que as pessoas que estão convivendo ali, talvez as pessoas que moram, as pessoas que visitam, estão roubando energia demasiadamente. Fazer um vasinho desse muito simples a cada cômodo da casa, ou nos principais lugares, ou no escritório, ou na sala, ou na sala de jantar, faz com que você recupere essas perdas de energia. E ter vasinhos desse, como eu fiz para você esses arranjos fitoenergéticos, desse jeito, ativados desse jeito, faz que se porventura você recebe esse tipo de visita, você consegue suportar a energia, a Ruda consegue resistir mais. Agora, ainda que a Ruda, ela cede toda a energia dela para ajudar a pessoa. Agora, imagina uma casa que não tem a Ruda. De quem que a visita vai sugar a energia? Sua. Então preste atenção sobre isso. Agora uma coisa que você precisa saber, nem sempre as pessoas que sugam a energia da ruda são pessoas negativas no sentido de invejosas. Elas são pessoas negativas no sentido de que fazem mal para elas mesmas, que estão em conflitos internos, que estão chateadas que todo mundo tem só ela não tem, que ela nunca consegue. São pessoas poliqueixosas que a gente fala. Poliquêchos que se queixa o tempo inteiro são pessoas muito muito chateadas muito tristes com a vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Quem falou foi o Bruno Jimenez. E lembra de compartilhar esse vídeo, levar para outras pessoas que estão sentindo energia pesada. Lembra também de colocar nas redes sociais, marcar nos seus grupos. Eu acho que esse tipo de conteúdo é o conteúdo que o brasileiro, que tem muita conexão com a natureza, ele precisa muito. E nós brasileiros a gente tem é, essa essa mania incrível de se conectar com a natureza. Esse é um exemplo nosso. Nosso. a gente tem que viver isso, isso é uma coisa muito boa e eu espero que você faça também. Esse é o mundo da fitoenergética. Então tá bom. E se você é Telegram, eu quero te prometer uma coisa: qualquer pergunta que você tiver sobre a fitoenergética, sobre esse vídeo, melhor dizendo, escreve aí hashtag Telegram. Eu vou olhar e eu vou responder no Telegram as dúvidas suas. Pelo menos as cinco principais dúvidas eu vou responder só para quem é está no Telegram. Não está no Telegram, está aqui embaixo na descrição para você entrar. É um grupo que nós temos, é um canal de aplicativo 100% gratuito. Tá bom? Um beijo, vamos junto, valeu!